Olá, queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu resolvi gravar esse vídeo diante da polêmica de, do anúncio do compartilhamento de informações do WhatsApp com o Facebook. Eu acho que é uma situação crítica, uma situação preocupante em relação à nossa privacidade, e eu quero passar para vocês o que é que está em jogo. Não sei se vocês lembram, mas em 2016, o WhatsApp fez uma mudança semelhante em sua política de uso, né? sua, sua política de licenciamento, e nos deu o direito de escolher participar desse compartilhamento ou não. Então, o que está acontecendo agora é que esse direito ele foi basicamente revogado. É, a, houve uma nova mudança na política de licenciamento do aplicativo, e essa mudança, ela basicamente foi colocada da seguinte forma. Se até o dia 8 de fevereiro você não aceitar essa mudança na política, você não terá mais direito de usar o aplicativo como no passado. No passado a gente foi colocado diante do, da mudança de, de política, uh, solicitando esse compartilhamento, mas você podia negar e continuar usando o aplicativo. A diferença é que agora esse compartilhamento passa a ser mandatório. Então, se você não aceitar, você simplesmente não, não poderá mais usar o aplicativo até, ele, até você aprovar, aceitar novo, os novos termos de uso. Ah, diante da polêmica, o WhatsApp colocou no ar, ah, o Facebook colocou no ar, um, uma FAQ, meio que um, um grupo de perguntas frequentes e respostas para essas perguntas, Uh, dizendo de uma forma resumida o que está sendo ou não compartilhado. Então, eu vou colocar aqui embaixo todas as referências para os artigos e reportagens uh, que usei para embasar esse vídeo. Mas, de uma forma geral, o, o banner, né, o, o infográfico que foi fornecido pelo Facebook, pelo WhatsApp, em nome do, do WhatsApp, diz basicamente o seguinte. O WhatsApp ele não pode ver as suas mensagens privadas, Ouvir suas chamadas nem o Facebook. Ok, essa é uma informação válida, porque por causa da criptografia de ponta a ponta, a criptografia, os dados estão embaralhados entre você e o destinatário. De fato, o WhatsApp, nem o Facebook tem acesso ao conteúdo das suas informações. Ele também diz o um infográfico: o WhatsApp não mantém logs é, do que as pessoas estão de, de quem as pessoas estão chamando. Uh, ou mandando mensagens, o que não é bem verdade, porque apesar dessa informação estar no infográfico, o WhatsApp possui uma outra página onde ela fala sobre informações que são coletadas e uh, informações de privacidade mais abrangentes, na verdade mais profundas. E lá é, é dito, é colocado que essas informações elas são mantidas. O WhatsApp não pode ver a sua localização compartilhada nem o Facebook. Isso faz sentido, porque quando você manda a sua localização compartilhada, essa localização está dentro de uma mensagem enviada para um, uma segunda parte. Então, a partir do momento que o WhatsApp ele não tem acesso ao conteúdo, propriamente dito, das suas mensagens, em teoria ele também não tem acesso à localização que foi compartilhada dentro do, do, do chat. Mas o fato é que existem várias outras informações que são capturadas que a gente chama de metadado, e eu fiz um vídeo uh, explicando para vocês o que é metadado, eu vou deixar aqui no card. Então, uh, existem várias uh, informações que são coletadas e armazenadas pelo WhatsApp e pelo Facebook, suas e de todas as outras pessoas que usam a ferramenta. Então, diante do poder computacional que o Facebook possui, essas informações elas podem ser cruzadas, e a partir daí várias outras, vários outros insights e informações podem ser extraídos. Então, por exemplo, uma das informações que o WhatsApp passará a compartilhar com o Facebook é o seu endereço IP, o seu endereço de rede é, de conexão à plataforma. A partir da, do, da triangulação de várias informações, incluindo o seu endereço IP, é possível determinar a sua localização com uma certa precisão. Então, isso é uma questão preocupante. É, o, outra coisa que está no, no infográfico é que o WhatsApp não compartilha contatos com o Facebook Só que na outra FAQ uh, de privacidade que é mais completa Lá é dito que essas informações elas são coletadas, inclusive os números de telefone os seus e das, dos seus contatos Que isso é com, efetivamente compartilhado e coletado uh, Ele diz que mais três informações que o WhatsApp, que os seus grupos de WhatsApp continuam privados que você pode usar mensagens para desaparecerem, aquela mensagem que expira, provavelmente será colocada em outra, numa versão mais atualizada do WhatsApp, uma próxima versão do WhatsApp, e que você pode baixar os seus dados. Essas três informações são para encher linguiça. Elas não têm absolutamente nenhuma relação com o compartilhamento em si das informações. Agora eu vou ler para vocês o que tem escrito na, na outra página, Certo? Sobre a política de privacidade do Facebook e do WhatsApp. Tem assim, os recursos que você usa como nossos recursos de grupos, status, ligações ou mensagens, incluindo o nome do grupo, imagem do grupo, a descrição do grupo, recursos comerciais e de pagamentos, fotos do perfil, recado. Se você está online, quando usou o nosso serviço pela última vez, se visto por último. Essas são informações compartilhadas e armazenadas, tá? Isso está no FAC mais completo sobre a plataforma. Modelo de hardware, informações de sistema operacional, nível de bateria, força do sinal, versão do aplicativo, informações do navegador, rede móvel, informações de conexão como número de telefone, operadora de celular ou provedor de serviços de internet, idioma e fuso horário, endereço IP, informações de operações de dispositivo e identificadores. Ao contrário do que diz o infográfico, isso aqui é uma observação do autor desse outro post que eu estou lendo para vocês, dados de localização são compartilhados mesmo que você não os use. Pois é, gente, é, a partir do momento que você tem esse conjunto de informações sobre cada dispositivo, cada pessoa que está usando a plataforma, é possível você fazer uma triangulação de informações e a partir daí inferir, por exemplo, a sua localização ou com quem você está. Então, é por isso que essa mudança ela é tão preocupante. Primeiro, porque ela é mandatória. Ao contrário da mudança que foi realizada em 2016, agora você, para usar a plataforma, a partir do dia 8 de fevereiro, ou você aceita ou você deixa de usar o aplicativo. E a segunda coisa que eu acho extremamente preocupante é que a informação publicada pelo WhatsApp recentemente, nos dias, alguns dias atrás, com, incluindo o infográfico, ela não só é incompleta, como, de certa forma, contraditória com o FAQ de privacidade que o, da própria página do WhatsApp, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Então, é, a partir do momento que você tem uma mudança que implica em uma, um compartilhamento mandatório, ou seja, você está abrindo mão da sua privacidade de forma mandatória, Lembrem-se, gente, que ah, o direito à privacidade é um direito universal desde 1948. E aqui, claramente, nós estamos perdendo a nossa capacidade de arbitrar. Como eu coloquei em outros vídeos que eu fiz recentemente sobre segurança da informação, esse é um dos pontos principais. A nossa privacidade está sendo tirada da gente de forma mandatória. E essa privacidade, essa ausência de privacidade, essas informações que são coletadas sobre o nosso comportamento, elas são muito mais importantes do que o conteúdo, propriamente dito, das mensagens que você troca com quem quer que seja. Para o WhatsApp, essa informação, o que a gente chama de metadado, que é a informação comportamental que está atrelada ao uso da plataforma e de outros produtos do Facebook, permite que eles saibam exatamente, prever exatamente, qual o seu comportamento diante da plataforma e diante de outros estímulos que podem ser colocados para você, e no caso, o Facebook, como vocês sabem, é uma coisa que inclusive eu falei no Twitter recentemente, ela não é uma rede social. Ah, a filosofia por trás do Facebook é ser um aparato de vigilância que a partir da monitoração comporta comportamental, a partir dos nossos dados comportamentais, consegue extrair uma inteligência disso e vender isso para os anunciantes. Então, ah, empresas como o Facebook elas estão defendendo e atuando sobre os interesses dos anunciantes. E é por isso que a frase que ficou muito, uh, muito divulgada na mídia, principalmente depois do documentário Dilema das Redes, é que nós somos o produto. Na verdade, o nosso dado comportamental é que é o produto. E a gente está fazendo isso através da entrega da nossa privacidade a conta gotas. São mudanças como essa, mandatórias, que basicamente a gente é forçado a, a, a, a, a aderir, porque afinal de contas o Brasil, vou dar um exemplo aqui, claro, um exemplo bem, bem simples e prático. O Brasil é um dos países no mundo que mais usam a plataforma WhatsApp. Então, partindo do princípio que todos os seus amigos, é, colegas de trabalho, usam a mesma plataforma de mensageria, por mais que boa parte dessas pessoas sintam-se ameaçadas com essas mudanças na política de privacidade, uh, apenas uma pequena porcentagem de fato vai fazer uma migração para outra plataforma. Então se a maioria das pessoas com quem você conversa, se seus confidentes, se seus amigos, se seus parceiros de negócio, onde você, muita gente faz, faz venda pelo WhatsApp, então, se todo esse ecossistema social que foi construído em torno da plataforma não migra em peso para uma outra plataforma, é bem provável que no dia 8, até o dia 8 de fevereiro, você vá aceitar essas condições. Por quê? Porque, por outro lado, você vai perder a oportunidade de conversar com seus amigos e, em alguns casos, você vai perder dinheiro. Você vai deixar de vender. Então, é isso que está em jogo. Então, uh, é como eu disse também recentemente no Twitter, eu acho que... Coisas como essa, quando vem a mídia, do jeito que a coisa está acontecendo, do jeito que a coisa está sendo noticiada, é, é bem positivo, porque isso traz para a gente o que eu chamo de, de, de conscientização de massa. As pessoas estão começando a perceber que entregar a sua privacidade, seus dados comportamentais para empresas lucrarem com isso, monetizarem isso, não passa a ser uma troca não tão interessante. Então, vocês devem também ter visto na mídia que aplicativos alternativos, plataformas alternativas de mensageria, como o Telegram e como o Signal, é, pipocaram em termos de adesão e de uso de downloads recentemente. O Telegram, inclusive, saindo na frente, e o Signal, que foi recentemente colocado no Twitter pelo próprio Elon Musk, como sugestão, então por isso o Signal subiu tanto também em popularidade. Mas o fato é que, apesar do Telegram ser uma plataforma extraordinária e ser uma excelente opção, uh, de uma forma geral, o, o Signal ele é a plataforma mais segura. E por que ela é a plataforma mais segura? Por, porque o Signal tem código aberto, e esse código ele pode ser auditado por falhas, e não só por falhas, mas por ações como essa que estão embutidas Dentro de plataformas como o WhatsApp, que tem código fechado. Então, é isso, gente. Essa é mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo, não tem edição, é um vídeo bem raiz. Mas eu achei importantíssimo falar um pouco sobre o tema. Afinal de contas, uh, para muitos, é apenas uma questão de aceitar, um, but, clicar no botão dentro do WhatsApp, aceitar as novas condições e continuar usando o aplicativo. Mas o fato é que as implicações disso elas são muito mais profundas do que vocês imaginam. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz, de uma série de vídeos sobre segurança da informação, onde eu passo para vocês o conceito de segurança da informação, de privacidade, principalmente de anonimato. E lá vocês podem uh, assistir as reais implicações, verificar quais são as reais implicações de a gente estar uh, a cada dia perdendo o nosso direito à privacidade. Então é isso, gente. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima.